Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí, pessoal. Tentando mudar essa introdução, vamos lá para mais uma aula de AutoCAD. Né? Espero que vocês tenham a força necessária para poder executar esse exercício bem. Então, como foi dito em aula, a primeira coisa que nós temos que fazer é analisar as, os valores né, que nós temos no exercício, no projeto a ser executado, Lembrando que nós vamos trabalhar primeiro com a parte né, externa, então a gente tem que saber que a peça tem 7,35 por 6,5 e a nossa construção vai partir é, elaborando o desenho dessa parte macro, dessa maior parte. Depois, entender que as paredes aqui da nossa planta, ela tem 0,25 né, e nós vamos ter alguns valores. O único problema aqui é que aqui no meio, né, essa planta ela tem uma parede de 15 e aqui também nesse hall uma parede de 15 que nós vamos estar vendo como é que a gente executa. Então o primeiro passo é construir um retângulo de 7.35 por 6,50. Muito bem, vamos lá no AutoCAD. Lembrando para aqueles que ainda não fizeram isso, clicar aqui nessa setinha e verificar se o seu menu está habilitado, né porque nós vamos, então, trabalhar com a reconfiguração do limite. Né? Format, menu Format, in Limits, lembrando que antes nós tínhamos uma peça que era em milímetro, e agora nós temos uma peça que vai ser construída em metro. Então, a origem, o valor da origem, sempre é 0 para x, vírgula zero para y. Vale a pena relembrar que, quando eu faço, coloco o separador matemático como vírgula, eu estou separando as coordenadas. Né? Então, a primeira coordenada, que é a origem, sempre 0,0. Na segunda, né, que ele me pede o upper right corner, é onde eu vou trabalhar a questão do meu limite. E nós chegamos a esse valor aí, ó, 12,12, ,12, ENTER. Por quê? Porque ele cabe a nossa planta baixa, que é de 7,35 por 6,50. Depois que eu alterei o limite, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá no menu view, comando zoom, all. Né? Para que ele possa regenerar a tela. Que nem está dito aqui, ó, regenerar a tela. Né? Muito bem. Ou se não, se você quiser utilizar o atalho, letra Z, enter. Ele vai chamar o comando zoom. E você clica aqui na opção all, ele também faz a regeneração da tela. Pois bem. Antes de iniciar o desenho, guarde isso. Você deve selecionar o que, Em qual camada esse seu desenho vai estar. Então, no nosso caso, é uma parede, né? Então, alvenaria. E vamos lá. Linha. Clico. Indico a direção. 7.35, Enter. Né? Sobe. 6.5, Enter. 7.35. .35, retornando e fecho o desenho. Depois, o segundo passo seria fazer as paredes de 25. Né? A gente poderia estar utilizando o comando copy, que nem nós aprendemos. Clico no comando copy, indico a direção, digito o valor. Né? Mas hoje nós vamos ver o comando offset. O offset está aqui na coluna do Eraser. É o terceiro botão da barra de ferramentas Modify. Então, clica lá no offset. Primeira coisa que o Offset pergunta para nós é o que? A distância. Então eu tenho que informar essa distância. Esse é um dos processos. Dou Enter. Depois que eu cliquei e digitei o valor da distância, eu vou lá na minha planta, clico qual linha eu quero copiar né, e indico o valor. É só clicar sobre a linha, indicar o lado, né, que eu quero que essa linha seja copiada, e clico confirmando o lado. Ó. Clico, indico o lado, Confirmo com o clique o lado e está copiado. Clica, indica a direção, né, o lado que eu quero que copie a entidade e clica. Terminando isso, enter, finalizamos aí a construção das nossas paredes externas. Né. Lá na planta nós vamos observar que um dos métodos né, com, de desenho é que eu possa desenhar primeiro as horizontais, né? e depois as verticais então no caso aqui nós vamos fazer esse cômodo, então na linha de dentro, ó, nessa linha aqui eu vou copiar essa linha 1375 para baixo depois 25 de novo né? finalizando esse processo tá? e aqui nesse cômodo aqui eu vou ter uma linha é, de 4,05 né? e a parede de 15, então são as duas medidas que nós temos que guardar 3,75 405, OK? Voltando no AutoCAD, né? Vou fazer isso, ó. Comando offset, né? do enter, clico na linha, indico a direção. Qual que é o valor? ponto .3.75 enter. Então observa que eu não digitei o valor antes, então, porque o offset pode funcionar assim também, né? Ele pode funcionar com que a gente digite o valor. Fazendo de novo, estou dentro do comando offset, clico sobre a linha, indico o, lado, ó, né? indico o lado, e digito o valor. Aqui é ponto 25. Enter. Né? E agora nós vamos fazer a outra linha aqui, ó. mas antes nós vamos fazer essa aqui nessa lateral. Essa aqui, ó, esse cômodo, dividindo a casa. Nos dois cômodos principais, que seria agora então a medida 2.55 E posterior a isso, o 4.05, que é essa medida aqui do ramo, certo? Então, recordando, vou fazer essa largura aqui, ó, 2.55 Então, da mesma maneira, voltamos lá no AutoCAD, ó, clico na linha, indico a direção, 2.55, ENTER, certo? Quanto que tem aqui nessa linha? Clico, indico a direção, ponto 25, ENTER. Finalizo o comando e está aí dividido a nossa casa. Agora eu vou fazer um, um pequeno ajuste né, nessa residência. O que nós vamos fazer? Vamos utilizar o comando trim, ENTER e vou aparar aqui. Ó, né? Lembrando que no dia da aula nós temos uma super dica em relação ao que? Ao comando trim. Qual, qual é a superdiva? A questão do botão é, shift, não é isso? Nós vimos que quando a gente pressiona o shift, nós conseguimos, além, os, utilizar o trim de duas formas. Quais são? É, aparando e estendendo. Então, por exemplo, essa linha aqui, ó. Eu aparei, né? Cortei o pedacinho que estava aqui. Se eu pressionar o shift no teclado, ó, quando eu aproximo da linha, ele, ele estende a linha até o outro lado. Então, essa é a super dica que nós temos aí. Tá? De estender, pressionando o shift. Depois que ele estendeu, ele continua aparando. Ó. Então, aqui e aqui. Então, nós já temos aí a nossa casa um pouco melhor elaborada. O que está faltando? Ajustar aqui do lado, né? A parede de 15 e a medida aqui de 15. Então, voltando lá na planta, presta atenção, eu tenho aqui ó, 405. Então, eu vou copiar essa linha aqui ó, de baixo a 405 para cima e depois a 15 para poder fazer essa parede. E aí, nós vamos utilizar um outro comando aqui do lado, que é um comando novo também. Uma super dica que é o esticar para ajustar essa parede que está com 25, para 15. Então vamos lá, voltando para o AutoCAD, ó, clico no comando Offset, dou Enter, né? clico na linha, indico para que lado que eu quero fazer essa linha e digito o valor, 4.05, Enter. Clico novamente, indico para que lado, aqui ela é 0.15 e finalizamos o procedimento, Enter. Pois bem, da mesma maneira aqui, ó, vamos usar a super dica do esticar. Trim, Enter, pressiona o Shift, ó, e ele vai esticar a linha aqui. E aí aqui eu vou aparar e a minha parede está pronta, ó. Pronto. Então esse hall aqui está concluído. Se a gente for lá na planta, ó, tá vendo? Aqui eu aparo, aparo e tá tudo correto. Bom, voltando para AutoCAD, né? Vamos lá, eu preciso ajustar agora o que? Essa parede aqui, ó, ela está com 25, ela só tem 15. O comando que nós vamos utilizar no AutoCAD em inglês é o stretch, certo? O stretch é comando esticar. Como que ele funciona? Eu seleciono todas as arestas envolvidas, clico e indico a direção e ele vai esticar tudo para mim, né? Então, eu vou clicar aqui no stretch, vou dar um exemplo. Vamos supor que esse hall aqui não seja com 1,80m, mas ele tenha 1 um metro a mais. O que eu vou fazer? Ó? Clico, vou usar a seleção verde para selecionar todas as arestas envolvidas. Clico, selecionando, percebe que ele selecionou várias linhas. Dou Enter, confirmando, ó, e indico a direção. Para baixo. Observa que ele faz uma linha tracejada e eu vou digitar aqui o valor que eu quero que ele aumente. 1. Tá vendo? Ele aumentou todas as arestas de uma vez, não precisei usar trim, não precisei usar extend, nada, ele já ajustou para o valor que eu queria. Outra coisa que ele pode fazer, né? vamos supor que eu queira alinhar essas paredes, né? Dou Enter, ó lá, ó. vou pegar aqui, ó, aqui, alinhado aonde? Aqui, ó. ele alinhou a parede, mesma coisa ele estica tudo e eu não preciso ter essas alterações no desenho. Isso você não precisa fazer, tá? Porque é só uma demonstração. Então vamos lá, o que você precisa fazer? Era para você prestar atenção, tá? Então, para voltar, eu utilizei o Ctrl Z, então volta na planta normal, se você, caso, testou e se perdeu aí. Vamos utilizar o Stretch para poder ajustar a nossa planta. Voltando lá no desenho, observa que é só essa parede aqui, ó, que eu preciso passar para 0.15, não é isso? Então é ela que eu vou utilizar o stretch. Ó. Clico no stretch, ó lá, comando stretch, clico da direita para a esquerda para poder pegar a seleção verde, quer dizer, aonde ela pegar, ela vai selecionar, e vou selecionar as três linhas da parede que estão envolvidas. Ó. Cliquei para confirmar, dou enter, clico aqui no canto, indico a direção, a direção tem que ser ortogonal, retinha. Então vamos pensar, ó, a nossa parede tem 0.25, eu preciso transformar ela para 0.15. Quanto que eu preciso tirar dessa parede? Preciso tirar 0.10, então digita aí 0.10, ENTER. Pronto, está lá a nossa planta finalizada, ok? Pois bem, agora salva esse exercício, que é a planta com a explicação do trim, do stretch, né, e nós vamos para a segunda fase para o tempo do vídeo não ficar muito comprido, tá? Então, planta baixa, segunda fase, estou te aguardando. Até mais, tchau, tchau.